Olá, tudo bem? Meu nome é Fabio Marins, tenho 41 anos, sou publicitária e trabalho já com comunicação há 25 anos. Há pouco mais de dois anos eu venho trabalhando no novo segmento de mercado, no segmento de vendas diretas, mais especificamente com relação ao marketing de relacionamento. Sou apaixonada pela empresa que eu trabalho, pela linha de produtos, que é muito tecnológica, entrega muito resultado. Mas o meu depoimento hoje vai para uma nova forma de trabalho, uma nova forma de fazer marketing multinível, através de um meio digital. Eu estou participando de uma maratona chamada Maratona Multinível Digital. E eu tenho muita alegria cada vez que um contato novo chega no meu WhatsApp. É uma nova forma de fazer marketing de rede é a inovação do marketing de rede e a gente pode potencializar o nosso trabalho através dessa ferramenta. É muito legal quando chega no teu celular pessoas do Brasil inteiro já recebi contatos até de fora do Brasil querendo saber da nossa linha de produtos e de como a gente desenvolve o nosso trabalho. Estou muito feliz e muito grata por todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo. E encorajo você a conhecer um pouquinho mais esse projeto chamado Maratona Multinível Digital. Obrigada pela atenção.